Sim. Como você pensa sobre o futuro sem tornar ansiedade? Ou você pensa somente no agora? Eu vi que você comentou algo sobre isso na sua agora. aula. Sobre como você vê o passado, como você vê Sim. o agora e a forma que você vê o futuro. Você pode dar um, um resuminho aí pra galera? que você pensa sobre isso e como você encara? Porque tem a ver com as suas decisões. Porque quando é, você limita, não, eu quero X, aquilo. Quando aquilo não é seu, você sofre. Né? É o que você disse Aí você fala, no meu futuro eu vou fazer tal coisa Eu vou ser feliz, eu vou ser magra Eu vou comprar tal coisa São coisas que a gente acaba sofrendo Como que você vê isso aí? Sim. Então eu acredito no aqui agora Então hoje, por exemplo é... O sonho, que é uma coisa que o Hélio fala no livro Que as pessoas não entendem o que é o um sonho O sonho é algo que está acontecendo agora E que te leva para ação Então, por exemplo Não tem futuro, não tem passado Só tem agora e agora, o que eu quero? A vontade, a ação, é, na verdade é assim, não, o desejo é uma coisa que você fala assim, ah, eu quero ser feliz, ah, eu quero um carro, ah eu, isso é um desejo. Agora, a vontade é assim, eu tô com vontade de ir no banheiro, o que você faz? Levanta você vai. O Então, assim, é viver na vontade no tempo inteiro. Então, se você tiver agora, por exemplo, quando você tá apaixonado, o que você faz? Cara, você não come, você não dorme. Você, fala, você só quer falar com a pessoa ou um projeto. Você só trabalha. Eu mesmo, quando eu tô fazendo meus projetos, eu não durmo. E eu não durmo mesmo. Eu durmo três horas por noite e olha lá. Porque eu vivo tão na ação, porque eu não vejo o tempo passar. Eu, e é uma paixão que você não tem tempo para doença, você não tem tempo pra comer, você não tem tempo pra dormir. Então, nesse aqui agora, gente, é mágico. Se você estiver trabalhando nessa ação muito louca, assim, no aqui agora, você não pensa no amanhã. Você sabe que o amanhã vai ser incrível, porque o agora é incrível então não Sim. deixar para amanhã nada ah eu quero viajar para os Estados Unidos o que é o que eu tenho que fazer agora para ir para os Estados Unidos achar uma forma de amar o um voo tá peguei o voo passaporte você vai viver essa esse momento agora focado no que você quer ser agora e não amanhã tudo agora faz agora que agora não tem passado não tem dor não tem não sei o que vai acontecer tá tudo certo agora tá tudo acontecendo então esse agora gente é mágico é incrível eu vivo no aqui agora <risos> Não, Você já leu li o livro vi. O Poder do Agora? Eu li em 2017, muito tempo atrás. Li, mas eu tenho é. vaga lembrança. Mas o Hélio é muito disso, de falar do, do outro lado. Sim, agora, o Hélio é muito fala bom. muito. O Hélio, eu, o Hélio é que, que assim. Foi incrível. Dentro daquilo que eu tive a oportunidade de ver, o primeiro livro que eu consegui ler assim, dessa nova forma de pensar, foi o poder do agora. Logo em seguida, eu comecei a ouvir as programações do, do Helio Couto. E, nossa, nossa ele é muito que... inteligente. Ele é muito inteligente. E Sim. aquilo foi abrindo demais a minha mente.